O ministro da Justiça está dizendo para o povo o seguinte: se vire, estou botando uma arma na mão Obrigado, de vocês. Deputada. Isso não é O presidente Jair Bolsonaro assinou, no dia 7 de maio, o decreto que facilita o porte de armas. Assim, alguns profissionais teriam autorização para transportar a arma fora de casa. Durante a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a deputada do PCdoB do Acre, Perpétua Almeida, disse ser contra o decreto do porte de armas e defendeu a ideia de que o país vai virar um bang bang se a população tiver o poder de se armar. Eu não sei se o senhor lembra disso, que o senhor assinou o decreto que arma o país. O Brasil agora vai virar um faroeste. Por quê? O seu ministério não tem uma proposta para a segurança pública e está jogando nas costas da população a responsabilidade para se proteger. A deputada... Defensora do desarmamento, teme que deputados comecem a andar armados no Congresso, já que o decreto também beneficia deputados e senadores no exercício do mandato. Mas o senhor assinou um decreto que até deputado pode andar armado aqui dentro. Imagina essa discussão hoje, cada um com uma arma na mão. Imagina uma briga no bar. É preciso discutir segurança pública sem botar responsabilidade para as costas do povo. O ministro da Justiça está dizendo para o povo o seguinte, se vire, estou botando uma arma na mão Obrigado, de vocês, deputada. isso não é... O decreto também libera o porte para profissionais como caminhoneiros, advogados, oficiais de justiça, agentes de trânsito, jornalistas que fazem cobertura policial, entre outros. Em relação à pergunta da deputada, que questionou suas propostas de segurança, o ministro explicou que o decreto não tem relação com segurança pública, o ministro disse que não está transferindo a responsabilidade da segurança para o cidadão. A questão do decreto, já mencionei, essa questão não tem a ver com a questão da segurança pública, é a, a decisão tomada pelo presidente em atendimento ao resultado das eleições e existe toda uma pretensão de, de várias pessoas que entendem que é um direito, né? isso está sendo preservado. Mas isso não significa delegação da segurança, evidentemente, a, ao cidadão privado, tanto que nós estamos atuando firmes para debelar esses problemas. A bancada evangélica, que apoia Bolsonaro, tem lutado para, pelo menos, mudar esse decreto. Na visão do governo, esse decreto, indo para frente ou não, já tem a sua vitória, já que o presidente eleito está cumprindo a sua promessa de campanha. Se o decreto for barrado, o governo vai dizer, olha eleitor, pelo menos nós tentamos. Quando assumimos o governo, apresentar desde claro, olha, foi por isso que nós viemos, aqui que nós nos colocamos. Será que estamos prestes a presenciar um bang-bang no Congresso? Com tantos parlamentares se exaltando, pondo o dedo na cara do coleguinha, no exercício do mandato, nossa imaginação não precisa ir muito além não. Não adianta vir até aqui. Não adianta vir até aqui. A palavra está com Vossa Excelência, mas não pode utilizar. Não pode utilizar. A... Vocês quebraram o país. Não estou quebrando o país. Roubaram esse ida. país. Inclusive, inclusive, muitos que estão aqui são envolvidos. Já foram passando a arma, fica bem. Passando a arma de um para outro. Aqui não é lugar de estar armado, aqui tem que estar armado de argumentos, armado de convicção, mas não com arma de fogo. Aqui não tem essa, aqui não oh, funciona, aqui é não, aqui o errado. argumento, mas não é o armado, não. Estava armado e passou a arma para outros. O outro pegou a arma não. passando. É feio. Eu não sei o Parlamento, não? Eu fiz a história bater porque eu não sou. Eu queria que o Parlamento fosse falar. Agora você me respeita, respeita, você é obrigado a me respeitar. Respeita, cara. Respeita é você, respeita. você me respeita. Por tá que você é que me chamou é de canalha? Você me chamou de canalha. Faça isso, pô. Por que eu sou canalha? Faça isso, por que eu sou canalha? Porque eu alegando que o maldito estava armado.